alô, estou aqui no hotel onde vai ser o evento lucrativo, o evento organizado por mim, onde vamos ter aqui palestrantes a falar a comunidade lucrativa e hoje quero te falar sobre a importância de teres um mentor e de estar presente em eventos lucrativos, em eventos rodeados de uma comunidade absolutamente fantástica que te faz crescer mais depressa. Vamos a isso!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 Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Este fim de semana foi o nosso grande, grande, gigante evento lucrativo. Se estiveste lá, por favor, deixa já aqui embaixo nos comentários como é que foi para ti esta experiência. Porque eu quero mesmo saber, tivemos mais de 50 pessoas neste evento absolutamente arrebatador e uh, nós tivemos aqui uma, uma organização belíssima, desde já agradeço também aqui à Palco 22 à Ideias Criativas à Equipa do Hotel, todos fizeram aqui com que o, uh, o evento fosse melhor, fosse maior fosse uh, absolutamente fora da caixa e este é o feedback que tenho obtido da comunidade, da qual eu estou extremamente agradecido porque cada um de vocês fez este evento tornar-se ainda maior, ok? É este evento só aconteceu por vocês. E, e tal como estava a dizer no início do vídeo, eu quero te falar sobre a importância de estares rodeado de um grupo de pessoas que pensam como tu, que te fazem elevar e que, acima de tudo, juntos crescem mais rápido, ok? Tal como a frase diz, se queremos ir mais longe e mais rápido, nós vamos acompanhados e é nestes eventos, é neste tipo de eventos como, como este que organizamos, o evento lucrativo, que nós juntamos uma comunidade de força, em que inclusive nós tivemos arrastados, okay? maridos e esposas de, de pessoas que estão na comunidade, que de repente no dia-a-dia ouvem-me falar, contactam indiretamente comigo, mas nunca tiveram a oportunidade de estar comigo ali, uh, ouvi-vi a cores para, para ver, para experienciar, para perceber a linguagem que nós falamos do ponto de vista de investimentos e isso é absolutamente fantástico. Okay? Aliás, eu vou mostrando aqui algumas imagens do, do evento para tu ver as, os, alguns dos melhores momentos. Okay? Há aqui uns apanhados. E, e foi, foi fantástica, desde a apresentação aqui da Ana Rita, até a apresentação aqui do Daniel Pires, a apresentação aqui do António Ferreira, várias apresentações por mim, aqui momentos de grupos absolutamente fantásticos, desde hot cities, a estudos de empresas em conjunto, que é tal e qual como nós fazemos também no nosso programa EL Academy, que é o programa mais completo que eu tenho, é a formação número um é um programa de mentoria, de acompanhamento de 12 meses absolutamente fantástico. Okay? E sem dúvida alguma, tudo isto só é possível reunir quando estamos juntos de um mentor, de um mentor que, em qualquer que seja a área da tua vida, te faça crescer mais rápido, te faça ir pelo caminho das pedras, porque ele próprio já o traçou, que te faça evitar erros, que te faça acelerar esse teu caminho, para, porque já sabe exatamente o que não fazer, já sabe exatamente o que fazer para acelerarmos esse caminho, e, e isto é ótimo. Uma pessoa que te ajuda a evitar erros, que te ajuda a fazer o caminho das pedras mais depressa, porque essa pessoa tem essa experiência, essa pessoa já passou pelos desafios, essa pessoa já passou pelas dificuldades e venceu. -os, okay? E sem dúvida alguma que eu próprio procuro também estar sempre rodeado de mentores, seja em que áreas da vida for: eu tenho um mentor para negócio, eu tenho um mentor para investimentos, um mentor para finanças, um mentor para qualquer área da vida que seja necessária nós desenvolvermos, ok? É muito, muito importante porque, sem dúvida alguma, eu devo tudo a eles, tudo o que tenho hoje, eu devo a estes mentores nos quais eu invisto todos os anos milhares de euros para poder crescer mais rápido. Porquê fazermos o caminho de 40 anos em 40 anos se o podemos fazer em apenas 5 anos? Se o podemos fazer muitas vezes em apenas um ano. Okay? E é mesmo isso que eu te quero alertar no vídeo de hoje: a importância de, de estarmos rodeados de, de um mentor. Do ponto de vista de investimentos, se me aceitas a mim, de muito agrado serei teu mentor, como é lógico, mas em qualquer área da vida, deves ter. Um mentor que te ajude a fazer o caminho das pedras, ok? E quando estás com esse mentor, ao vivo e quando estás com, rodeado de uma comunidade que pensa como tu, que está focado nos mesmos objetivos que tu, que quer crescer, que quer ajudar os outros a crescer mais rápido, então a tua vida transforma-se completamente, ok? A tua vida transforma-se muito mais rapidamente. E hum, foi isso que aconteceu neste evento lucrativo, foi isso que, hum, que eu anunciei também aqui para o, o Yale Academy, um programa que neste momento está fechado à comunidade lucrativa, okay? por isso se fazes parte da comunidade lucrativa, se fazes parte do FAS, do ILB ou do Yale Elite Pro, tens a oportunidade de, de te inscrever no Yale Academy, estás a receber informações sobre isso, okay? as pessoas que estão de fora vão ter que esperar por 2023 por mais novidades. Okay. mas também, olha bem, olha bem para o teu e-mail porque de repente pode estar lá. Uma informação que possas estar uh, a perder e tu não queres, ok? Porque é mesmo uma, uma forma de, de transformar. Por isso, sem mais demoras, vou-me despedir aqui, dizendo que realmente juntaste a uh, eventos lucrativos rodeados de uma comunidade de peso, dos 1% que fazem acontecer e ainda teres um mentor que te faça crescer mais, tu vais <risos> vais explodir completamente com os teus resultados, ok? Um forte abraço lucrativo. E agora vou continuar aqui minha ação. Tchau, tchau.